E para cuecas para perdas de urina, experimenta a Zonia Discrete Boutique com um núcleo super absorvente e um design que se adapta às suas curvas, para que se sinta protegida e bonita. A Zonia Discrete Boutique.